E aí? Todos bem, graças a Deus? É. Quanto tempo faz que nós está combinando de, de fazer esse carro aqui? Hein? 1900! Estamos já, no ano que ano ó, nós é estamos? Nossa! É o seguinte, esse carro aqui, ó. Que carro que é mesmo? Passat. Olha lá, o B6. dono. Quem é o dono? B6. Não, primeiro fala quem é o dono. É dono ou é dona? É, cachorro. é dona. É não é? Car... Ah, agora vai virar Passat. Aí, é... deixa eu te contar o que aconteceu. Eu Car... conheci ele lá no BGT, né? Oi. O que aconteceu? Ele veio assim em mim, assim, aí eu vi ele meio assim, e falei, ô, oh, dá licença que eu sou casado. <risos> já pensou que era uma menina, né? <risos> Mentira. Já, já era. É nosso grande amigo que, graças a Deus, os carros nos proporcionam, né? As amizades top né? da galáxia. Cabelaike, é o Cabelaic, nome. Like. Olha o nome Cabelaic, João do... Vitor. Cabelike. João, lá, se inscreva no canal. É. Como é. que é o seu, seu Instagram? É. João Vitor. João Vitor, João Vitor Azevedo. Azevedo. Azevedo. E o canal? Não tem canal. Não ah. canal. Tô tô canal então é o seguinte: trouxe pra gente fazer um escapamento de inox, certo? É. É 2,0 esse carro? É. Aí ele colocou um para-choque Para pra sair dois aqui, ó. O para é do V6. É do V6 esse para-choque. Mostra aí o escapamento. Olha. A... E o antes? O, de antes. Calma que aí, que vai, o vai diante. vai mostrando esse aí. Bicho. Dá até vergonha de mostrar o de antes. <risos> Olha isso, gente. Paga nessas ponteiras. Olha o antes. Olha o antes. O que sobrou, né, amor? Ah, mostra aqui dentro, ó. Que beleza. <risos> Tava bem bom o fluxo, viu? Caraca, mano oh, cara do só céu. Só lembrando. Mostra eu aqui, amor. É. Mostra eu sou mais bonito. Só lembrando que tudo feito na soda elétrica hein? Não tem nada de tig aqui não, certo? É, isso aí O inox, duas polegadas Aí aqui, ó, ele transforma em duas e meia E a ponteira é três e meia, tá? Aqui, ó, tem uma algema que é a emenda Nós vamos montar lá depois, ó Aqui vai uma algema Aqui vai outra algema E aqui tem seis suportes, Seis ou cinco? Um, dois, três Quatro, cinco, seis só na parte de trás tem seis coxinhas, certo? Pra não bater mesmo, né, é. Então a gente vai montar ali no carro e mostrar como é que ficou. Fechou? E? Ah, tem um intake também ali, ó. Mostra ali gente fez. Olha! O que que vai nesse intake aqui, amor? É só o filtro. E aí, irmão? Oh. Aí <risos> Olha isso! Caraca, hein, irmão? Não vai falar pro pessoal do, da coisa... Tampar o olho, não? Hã? Não? Não vai falar pro pessoal do canal tampar o olho, não? Tampar o olho por quê? <risos> Essa luzinha azul que fica piscando aí nada Tá piscando, tá gravando! Oh. Tá na bala? Tá no lugar. Aí é só as ponteiras depois. Do suporte. Caraca! Tem coisa não é igual ir na feira pedir um pastel, né? <risos> é, pedir um caldo de cana. É. <risos> <risos> E botar o aterramento? Vai dar certo. <risos> <risos> Bomba aí em cima aí. Ah, aqui. ah nem que... <risos> ele nem sabia o que ia. Dá um chocolatinho, ó. Quer, uma tá Não, não merece, <risos> não, pô. Não perece não que ele vai querer, filho. Não, não, ele tinha ficado muito louco, mano, esse lado aqui ficou assim, ó, tá ligado? O de cá, tá escondidinho, tá reto assim, ó, esse aqui ficou assim, ó, maluco, eu falei, não, quero assim, quero os dois assim, só que daí pra fazer esse lado ia ser muito foda, gente. ia ter que refazer tudo de novo. Caralho. E como eu quero que você faça o mais rápido possível, <risos> mentira. E é aí, mano? Ô, mano, cuidado aí, só louco. Tira a mão das bolinhas de cima, que é o ah. Ó, então aqui ó, o escapamento vem dali ó, pegamos daqui do meio. Ele vem aqui ó, ó, aqui colocou um abafador. Aqui tem uma, uma algema, que é uma emenda né. Aí ele vem aqui ó, dá a volta ó. Aqui, aqui tem um Y, não é com T, é com Y, para manter o fluxo top. Mais uma algema Que é a emenda desse lado, ó Aí esse lado vem aqui, ó Aqui tem um outro suporte Aí ele dá a volta aqui, ó Cuidado com Sai... tá o Sai aqui E vai ali, ali tem um outro suporte, ó Tudo travadinho Aí aqui, ó Continua aqui, aqui tem um outro suporte Continua aqui e vai pra outra ponteira Fechou? Olha que legalzinho que ficou não dá nem pra acreditar, hein, meu. Vamos lá de Hã? Ó. Oh. Top de verdade, hein, meu. Adorei o trampo. Pau Muito... no gato, pau no gato. Pau. Toma. E agora? Vai ligar ou não vai? Sai daí, Daniel. Ai, fogo na Babilônia. Imagina. A cara do Bidu. Vai. Tô ocupado, hein. Vai. Pessoa que fica com um barulho de fusca. Ai meu Deus! Ai meu Deus do céu! Vai cabelo, pau no gato! A bateria. Ah, não tá? Não tá, né? Ai, ai, olha a cara dele! Você acha que um cara que tem uma camisa de Mickey e Rosa tá preocupado com alguma coisa? <risos> I'm about to Tem aqui perto? Tem. Tá. Meita viacu. É Caralho. A cara, a carinha, a carinha dele. A cara, a carinha dele. A carinha. Feliz. A carinha. Caralho. Mano do céu. Porra aí. E... <risos> Ele fica ele fica de boa. Quietinho. Quietinho aí, ó. entrar no bairro, os bagulho não vai nem incomodar. Até passar pela rua, que é lá É. Bora baixar agora, desliga E aí, amor? Finalizando o vídeo? Já? É, já tá pronto, né? Ligou? Mostrou, entende? Mostrei. Como é que não vai finalizar agora? A Chorando? carinha de feliz dele. Chorando? A carinha de feliz, ali ó, finaliza na carinha de feliz. Finaliza o vídeo aí, pai. Vai, finaliza o vídeo aí. Vamos ficando sem Você me deixou. Cadê me deixou o, chapéu? Sem, o chapéu? Põe o chapéu! Põe o chapéu! Cadê a tua foto aqui embaixo? O chapéu! Pô, a foto é depois, É, tá. o chapéu, o chapéu, põe o chapéu. Ó, aqui, finaliza o vídeo aí, vai, pai. Vai, Não, vai? Cara, vai, vai, vai. Vou pegar a foto do teu, bora, bora. Vai. Não, pô, mas deixa bonitinho. Como você sempre finaliza? Não sei. Dá assim, rodadinha, você Não Me acompanha no canal? Dá uma rodadinha. <risos> dá uma rodadinha. Tchau. Aí, galera. Ah, não vou fazer essa rodadinha de viado. Não. Vai. Tchau. Pô, finaliza o você que tem Deus. experiência. Aqui. Então, vamos ficando por aqui, certo? Esse vídeo é para mostrar o quê? Quando eu falo que um escapamento desse, falei para você, ainda, né? Não falei? Falou. Pô, se você vai numa loja, o cara vai lá te cobrar 3, 4, 5 mil reais pra fazer um escapamento desse. Eu quero que vocês entendam o quê? Não é caro. Posso falar quanto eu gastei? É o trabalho do, dos caras. Verdade, melhor falar Ele também. fez orçamento lá no Rio de Janeiro, ficou mais de 5 pau pra fazer, certo? Não é caro, não tô desmerecendo. O que eu quero que vocês entendam é o que Dá pra você ter um escape de 5 pau feito por você mesmo. Gastou é... Quanto? Menos de mil, né? Menos de mil. Menos de mil reais. Menos de mil reais pra fazer. Porque também comprou tudo novo, né? É. Tudo. Sao nada de ferro, velho. É. Tudo novo. Foi tudo novo. novo. Foi cano novo, abafador novo, algema, é, as ponteiras. Coxinho. Só as ponteiras é quase 500. Ah. Coxinho ah. novo e tudo mais. Tudo é novo. Esse aqui coxinho não tem... de corcel? É. Os coxinhos que sustentam o escapamento é de corcel. Custa sete reais cada coxinho. Por isso que eu coloquei seis. É barato, vale a pena. E fica. Tá, tá gravando. E fica top. Fechou? Então é isso. Espero aí que tenha todos gostado do vídeo. Que sirva de inspiração pra vocês fazerem no carro de vocês. Pode ser carro velho. Pode, pode ser, ser carro, novo. carro novo. Eu peguei esse carro pra me desafiar, pra ver se eu conseguia. E graças a Deus acho que ficou top. Hein? Se não ficou também, se lasca! <risos> Tchau, fiquei com eu Deus. Não tem o passar aqui, né? Uh, top, vai, gente! Aí, o cachorro vai dar logo a mijada, já, né? Pô.